final de mês, tá? Começo de mês, não sei, depende do dia que você tá vendo Mas a gente gravou no fim de mês E a gente vai falar hoje de algumas coisinhas Começando pelo resultado das eleições né? Cara, Aquela nossa câmera aqui, ó, tá piscando uma luz vermelha e uma luz azul Que lembra o quê? Que... Lembra... Temos a... um presidente além Uma presidenta Exatamente. A dona Dilma e aí, Thiago, se eu me pedir licença, eu quero Pode falar passar. sobre isso, sabe por quê? A gente fez um Drops sobre política, que a Gabi fez, um pouquinho antes das eleições, a gente fez um VT sobre prudência na época da Copa, onde a gente falava também sobre a política e tudo mais, porque estava ocorrendo as manifestações, e quando eu soube o resultado, Thiago, Assim, eu não gostei muito, sabe? Eu gostei. E eu... <risos> eu fiquei em casa assim, um pouco irritada, sabe? Aí eu já fui pra internet, já falei uma coisinha lá e veio um monte de gente falando e tá, tal, não sei o que. Aí eu falei assim, gente, mas aí eu tô sendo hipócrita. Não. E o que é, que é hipócrita, Thiago? Você é hipócrita quando você prega uma coisa e faz o contrário. Então, aí eu lembrei. Ah, mas aí eu fiz o vídeo é né, eu sou espírita, eu prego uma conduta que eu tenho que seguir, eu acho que é certo para a minha vida, então o que eu fiz? Eu apaguei, eu orei para poder me acalmar e orei para a nossa governante agora, que é o que todos nós brasileiros temos que fazer. Porque a gente sabe que alguns, muitos não estão satisfeitos, mas a maioria, que foi graças à maioria, que a presidente foi eleita e ganhou, né? Então nós temos a minoria. E a maioria, temos que juntos, sair olhando para a Presidente agora, para a Dilma, para que ela possa é, encaminhar o Brasil, coração do 4 do Evangelho, para o melhor caminho. Exatamente. Independente do nosso voto, a gente precisa agora vibrar pelo melhor da nação. Né? E vibrar pelos, pelas pessoas que estão no comando, pelas pessoas que estão coordenando é, o nosso país e que nós possamos progredir, não é? Então... E aí, já vou ligando um pouco essa coisa de político com é o nosso tema de hoje. A gente vai falar sobre uma coisa chamada terror. Que? <risos> medo? Espírito. Espírito. E você tem medo de espírito? Não sei. Tem espírito que tem medo de espírito. Tem espírito que não tem medo de espírito. Então, bom. Mas de onde que vem esse medo de espírito, Natália? Se a gente parar e pensar assim, porque você não vê isso, muita, a maioria das pessoas, né? É, não vê espírito, não ouve espírito, todos somos médios, mas nem todo mundo é médio ostensivo, assim. Então, de onde será que vem esse medo e tal? Ah, Tiago, o medo de muitas pessoas vem graças a manifestações que ocorrem e que hum. elas presenciam e com isso elas podem sentir medo. Como, um exemplo. Às vezes há um fato tá aqui no meu... Não, que não colo não, né? Às vezes tem... O Doritos ali atrás. Não, não Sabia que ele ia ser outro. Não. E aí o que que acontece com o Doritos que a gente esqueceu lá atrás? De repente ele tá aqui quando eu viro falo que vocês é na câmera e olho de novo ele não tá mais. Ele tá lá atrás do outro lado. Aí eu falo, misericórdia, o que que é isso que tá dando na minha casa? Como que você foi parar aqui? Será que entrou um ladrão, entrou alguma coisa? Ou se não houve um barulho? Ou enfim, o que, que é isso? graças a isso as pessoas ficam aterrorizadas e têm medo exatamente então são fenômenos que acontecem dentro de casa, e fora de casa, com a gente na rua, com a gente dormindo que assustam um pouco e aí devido ao ou sei lá a falta de conhecimento que algumas pessoas têm fica complicado e fica o um medo para até pra entender o que está acontecendo ali é, naquele Naquele momento, naquele ambiente. Às vezes nem é falta de conhecimento, porque desde quando eu soube que a gente ia gravar sobre isso, hoje mesmo eu fui sair do banho, antes da gravação, a luz estava apagada. E aí quando eu saí do banho, estava tudo aceso, entendeu? Aí eu falei, meu Deus, que medo. Só que aí os meus amigos do Drops, né, galera? Eles falaram, Natália, pensa positivo. Se tivesse aceso e depois apagasse. Né, ia ser é pior se eu tivesse saído tivesse tudo escuro, mas tudo bem. Fica todo mundo rindo de mim. Ok, você tava no banho e a luz acendeu, mas existem outros fenômenos que acontecem e a se pergunta, tá? Eu não quero saber por que acontece, eu quero saber como é que isso acontece. Por que também, mas primeiro, como é que isso acontece? Sei então, lá, ninguém gostou, ninguém tava lá e então. tal. Mesmo eu sabendo como acontece, eu ainda me impressiono. E como que isso acontece? A gente sabe, e nós já fizemos um DT sobre isso sobre mediunidade, que todos nós somos, somos médios, mais ostensivos ou menos ostensivos. Então, o que acontece? Só vai ocorrer uma manifestação ou qualquer outra coisa. Desse tipo? Se tiver um médium, ou seja, se tiver qualquer pessoa. Exatamente. Mais especificamente, os médiums mais ostensivos e aqueles que deixam uma carga de fluidos e até de ectoplasma, talvez, mais intensa no ambiente. Por quê? O espírito ele vai se aproveitar dessa, desses fluidos, dessa energia, e ele vai gerar muitas vezes os efeitos de os efeitos de mover objetos, ou então o efeito de subir com coisas, acender luz, apagar a luz, enfim. É, mas o importante é que haja esse médium local e se não tem ninguém junto de você isso vai tá acontecer muito provavelmente o médium pode ser você é, para que essas coisas aconteçam. E aí Thiago? Se eu estou vendo esses espíritos, se eu sou médium, se eu estou ouvindo, se eu estou sentindo, é o quê? Se for na minha casa, é porque minha casa está cheia de coisas? É porque sua casa está assombrada? Será? Mas o lugar assombrado, veja bem você, é qualquer lugar Porque se você pega a definição de lugar assombrado, é um nós temos tem espírito E a gente sabe que a gente pode ter espírito em vários ambientes e vários locais Como normalmente eles estão Observação No nosso estudo, é, a gente viu no livro dos médiuns, no capítulo 9 Que os espíritos é, têm a seguinte pergunta Se eles preferem os lugares mais isolados ou não, como que é? Gruta, casal assombrado, floresta. E aí a gente viu que não. Os espíritos gostam de estar convivendo com as pessoas, com outros espíritos. Então eles gostam de estar em lugares que estão habitados. E não em casas onde está lá no deserto, não sei o que, no escuro. Podem ter aqueles espíritos que preferem se isolar e estarem sozinhos nesses ambientes mais obscuros. Mas não necessariamente isolados, assim. A maioria prefere estar no meio. Hum. O que a gente estava falando? Ah, a gente estava falando, Natália, que muitas vezes os ambientes eles não tem que ser assombrados para isso acontecer, porque um ambiente assombrado nada mais é que um ambiente onde tem espírito. E qual ambiente não tem espírito hoje em dia? Poucos, ou seja, qualquer lugar assombrado. Não, não é para você ter crise do pânico com essa informação, é só para você agir naturalmente e entender que espíritos são como a gente e estão em todos os lugares. Tá, então, Natália, mas eu tô em casa lá, saindo do banho, sei lá, a luz apaga, por que comigo? Assim, o que eu fiz pra merecer a luz apagar, a luz acender, o meu Doritos mudar de lugar? Entendeu? O que eu fiz pra merecer que o meu Doritos mudasse, mudasse de lugar? Enquanto tomo. Então, a gente já sabe que nada acontece por acaso. Tudo que acontece com a gente tem um porquê e tem um propósito. A gente partindo desse princípio, a gente consegue entender que se está acontecendo com a gente, é porque a gente deve mudar em alguma coisa e aprimorar alguma coisa que a gente está falhando. E às vezes não é nem por falha nossa, é por... Ah, eu sou muito descrente, mas os espíritos querem me alertar, querem me acordar, ou algo do tipo. É, vezes a gente tem que passar por essas coisas pra aprender alguma coisa, ou então pra ajudar na orientação de algum espírito, ou na nossa própria orientação. É. Igual voltando lá atrás, na época de Kardec, ocorreu a curiosidade graças aos efeitos físicos, que é das mesas girantes e tudo mais, que as pessoas foram se interessar. Então por que não? Eu sou uma pessoa descrente e que Deus, os espíritos querem que eu acorde pra pro, pro esse lado espiritual tudo, pode vir a acontecer algumas manifestações comigo dentro da minha casa para que eu possa ter curiosidade? Pode! Igual ou... aconteceu quando você <risos> sai do banho. Não quero pensar dessa forma. <risos> Mas isso pode acontecer e é muito válido a gente prestar atenção no que está acontecendo e pensar sempre no porquê tá está acontecendo. Mas Natália, você tem que encharar essas coisas quando acontece, quando você sai do banho ou você que está em casa, sei lá, quando acontece em qualquer vez que você esteja como um movimento natural, então uhum. a comunicação entre espíritos encarnados é uma coisa natural, é uma questão de a gente parar e pensar, bom, a gente só perde o corpo físico, a gente vai continuar se comunicando. Mas muito desse medo que a gente tem vem do quê? Dos filmes, do cinema, da cultura pop em geral que a gente tem e que acaba influenciando a nossa visão de como essas comunicações acontecem. É, porque o filme, na verdade, ele pressiona muito. Então, às vezes, quando a gente sente alguma coisa ou alguma proximidade de algum espírito, a, no nosso pensamento, na nossa imaginação, a gente já vai imaginar ele obscuro, ele no sofrimento, e aí de repente nem tem nada, mas a gente atrai porque pensamento atrai. Quem aí nunca viu o filme de Alienígena e ficou com medo de ser abduzido depois? Ou então viu Premonição, ficou com medo de ir no parque de diversão depois. São várias coisas que impressionam a gente que a gente acaba carregando aquilo por um tempo. Sem que aquilo seja necessariamente uma coisa que vá acontecer conosco. E aí, Thiago, tem também aqueles espíritos zombeteiros. Que uh, é mais... de eles chegam na nossa casa para poder fazer bagunça mesmo. Às vezes nem tem nenhum objetivo. Mas como eles não têm o que fazer, às vezes os precisam de oração, né? Eles vão lá pra poder brincar com a gente. Porque é o divertimento dele. E como que a gente faz para uh. evitar isso? Primeiro você não coloca no espírito não Porque se ele apareceu na sua casa foi porque você deu o que? Abertura Então, tanto o seu, ou o seu ambiente de casa Ou você mesmo, levou ele lá para dentro Mas bom, ele entrou, é um fato O que fazer? Bom, se você tá lá dentro, no meio do evento No meio da manifestação espiritual O que, que você faz? Você, primeiramente, faz uma prece né? E tenta encaminhar aquele espírito que tá ali para algum lugar onde ele possa receber uma ajuda Ou uma orientação mais adequada Porque a sua casa, provavelmente, não é um centro espírita então, ou você encaminha para alguma igreja ou para algum centro onde ele possa ser ajudado. Eu lembro de quando eu era menor, eu sentia muita presença de, de alguns espíritos na hora de dormir. E eu sempre chamava a minha mãe e falava, mãe, estou sentindo aqui, não sei o quê. E a minha mãe fazia uma prece comigo e a gente, nós orávamos para que eles, os irmãozinhos que estavam ali conosco fossem encaminhados para casas espíritas, para que assim lá eles possam receber o que eles estariam procurando e que estariam necessitados. E assim, era imediato fazer oração e não sentir mais nada, não sentir mais medo nem nada. E o que a gente do IE te aconselha a fazer? Tá sempre em oração, tá fazendo seu culto no ar tá frequentando a casa espírita, porque como a gente também tá falou nos livros dos né Tiago? Como que é aquela frase? É... Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Quem falou isso? Jesus. Tá. Mas o que, é que essa frase quer dizer? Quer dizer que se você se mostrar uma pessoa que conhece o que está acontecendo ali que entende não tem porque o espírito tentar te assustar com alguma coisa sobrenatural porque você vai encarar essa comunicação como uma coisa natural é. Então o seu papel vai é ser orientá-lo e também se orientar porque se isso acontece sempre com você, pode ser o que a gente já falou Então é um sinal para te chamar o trabalho é, nessa área E a partir do momento que você tem um conhecimento, você não vai ter mais o medo Então os espíritos que estão ali só para poder causar o seu medo e eles... Satisfazer com isso, eles vão se afastar, porque o objetivo deles lá já vai ter acabado. Ó oh, gente, vamos lembrar que passou a eleição: não é mais coxinha versus petralhas, vamos lembrar de chamar, é tá? Coxinha. <risos> é... Então, galera, a gente chegou no final do vídeo e a gente quer lembrar vocês das mensagens que a gente mandou daqui desde o começo do vídeo sobre política, sobre espírito, sobre assombração e também lembrar que vocês ainda têm tempo de mandar o vídeo cantando Voz suas Deuses em qualquer um dos idiomas para ganhar a promoção do CD do Grupo Bem. Então assistem até o dia 25 de novembro para mandar o vídeo pra gente, pra gente eleger o melhor vídeo e concorrer ao CD. Qualquer língua menos a língua portuguesa, porque senão fica muito fácil para você. Exatamente. Se você quiser alguma dica, tem umas línguas lá na legenda do vídeo, você pode acessar no link aqui embaixo. Tá, galera, é isso aí. Compartilhe o nosso vídeo, comenta, deixa o seu comentário aqui embaixo, deixa a sua dúvida, porque isso auxilia a gente a estar tá fazendo vídeo com a dúvida de vocês e assim tá ficando mais dinâmico e a nossa comunicação ficar legal. Tá bom? E não tenha medo de assombração. Nos vemos no próximo IEVT. Yeah! yeah! século